E aí, clã chadão aqui. Hoje a gente tá vindo com o Astronite. O Metroidvania é um beat para multiplataformas. Requisitado aí pelo Robson Lemos, pediu Faz Astronite aí. E vamos lá, vamos jogar um pouco. Resumidamente, no filminho, a gente está indo para um planeta. Resgatar uns abiquinhos E. E a nossa nave colide. Tem uns problemas técnicos. Colide. O personagem ele inicialmente pula. Boa, oh, dá um dash bem completo. Viu? Bom, a gente está passando por uma área que explica mais ou menos a mecânica do jogo. Né? Uma área tutorial, né? ruínas antigas. E agora, o que vai acontecer? Chefe! Muito bem! A gente encontrou uma entidade aí, não foi bem um chefe. Removeu todos os nossos recursos. Vai tá sacanagem. É o nosso primeiro achievement, a gente não tem mais nada. Tá o safe. Plataformazinha. Que beleza, hein? A gente já não consegue fazer mais nada. Até o nosso mapa foi tirado. É um parkour inicial. Minha arma! Tá logo ali, vou pegar. Engraçado, ele pula e na hora que cai ele abre as pernas. <risos> Tem uma demo desse jogo testar antes de comprá-lo? Oh, é, é uma boa, viu? Oh, tomando. Oh, não. Foi muito precipitado. o personagem não chegou não perdeu nada né tomando dois danos uma só Tenho cuidado Tô por descer estamos com um HP um aqui não tem como passar precisa da arma só tem pulo <risos> espera. isso é meu ah. quase Olha, nesse dia mood Tô bem. As aranhas com as nossa nossa arma. E me aparece este inimigo, acabando com elas. Arma obtida. Eliminar inimigos, destruir objetos. Perfeito. Pronto, muito bem. Está em português, como vocês já devem ter notado. Beleza, derrotamos cronch. Dá um pouco mais de trabalho do que eu, que eu imaginado. Foi por pouco, A gente. Foi derrotado algumas vezes até. Já tem um shopping. O demo do jogo vai até aqui. Não sei de onde você veio. Tal, blá, blá. Rapaz, é muita coisa escrita mesmo, hein? O que é isso aqui? Telefone? Oh! Passagem secreta? Bom, a gente não tem módulo de água, mas aparentemente esse é o único caminho. Um baita fuso complicado. Eu não sei se é aleatório isso. Maravilha. Isso. Olha, por enquanto está se mostrando um jogo bem difícil. A gente não teve, não teve oportunidade de derrotar nenhum inimigo sequer. Que beleza, hein? Não é muito caro os upgrades. Ah, ué. Da hora. É bem difícil viu. Não é fácil não. Estou quase voltando lá naquele mercado. Tô quase chorando na verdade. Doido. <risos> é, só tem o caminho da morte ali é para caverna submersa. Não esperava isso tudo de um joguinho não, viu? Está tocando telefone. Selecione destino! Ah, que maravilha! Tem TP! Ah, que maravilha! Não é o que a gente imaginou. o telefone fica tocando sem parar. Vou comprar alguma coisa? Cartão membro, olhos de chá, módulo de mapa. Agora sim, hein? agora dá para ver nosso mapinha. proporção nossa. nossa o preço das coisas A gente encontrou um outro caminho. Ele tá sem nenhum dinheirinho porque... Bom... Meu Deus! <risos> Olha, esse jogo não é nada fácil. Não é nada fácil. Bem cruel, por sinal. O negócio do teleporte não ser gratuito, me quebrou! Bom, estamos indo para um lugar, aparentemente, um pouco mais fácil. Ah gente, não tem como fazer isso aqui não. É Achamos um upgrade no meio do nada melhoria da arma o uh, que bom hein cavernas de cima pelo menos a gente melhorou a arma né A gente não tem encontrado o caminho correto. Ao menos aí. Como é que melhoria de arma foi essa aqui? Melhoria não muito boa, né? complicadinho. ai ai agora deu certo vir para cá por que, que não deu aquela hora inicial estamos montando aí uma grana cara é muito difícil pouco é Ai, ai ai ai por favor ah, ah, ah. Muito bem, finalmente acho que a gente encontrou o caminho correto é... Está explorando mais ou menos Por favor, não acelere. Foi pedir demais. Eu não gosto desse. Eu não gosto desse bicho. Eu não gosto desse bicho, não. Tá então, na madeira. Mas também Por favor, um save. Não sei nem chegar aqui de novo. <risos> Ai, minha nossa. É difícil. Ah, não, cara. Ah, não. Não parece que está longe do save, mas está muito longe. Ah, não. não. Não, não, não, não. Por favor, você não. Traumático, mas beleza. Ah, Recuperamos aí o nosso. Nossa, a gente estava encostado no save. <risos> Bom. I <laughs> Muito dramático. bem, um save depois de muito desacerto. Parece. Tá com 600 negocinhos. Tá com cara de chefe isso aí não tá? Outra vez foi assim, não foi? Vou tentar mais um chefe. O oh, menininho que estava zoando a gente, surpresa. Não tem problema ser atingido Só não pode ficar no alcance explosão Sinceramente Módulo de propulsão Agora sim Aí Agora a vida melhorar bastante a gente vai encerrar o vídeo. Deixa eu salvar antes que eu comece a chorar aqui. <risos> Pô, boa dica de jogo. Eu achei divertido, viu? Achei divertido. É, é levinho, né? Não, não é muito caro. Ainda tem a chance de entrar em promoção um jogo desse. E. Hum, acho que é isso. Eu gostei.